Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos, mano! Já desce o dedão no like, ajuda a compartilhar, que é muito importante. Não deixe de seguir também o nosso Instagram, RafaelPix, e nem ativar o sininho. Com o sininho ativo aí, você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente trouxe aqui. Cola, porque nós estamos fazendo muito conteúdo de Last Day. Dá uma olhada lá no canal que tem muita coisa sensacional e fenomenal. Vocês vão se amarrar! Bom, hoje nós vamos aqui completar né, as tarefas da, do segundo caso, né? Caso 2. Nós vamos fazer essas duas tarefinhas aqui Correto? Armado e perigoso Patrulha noturna Então vamos começar com essa armada e perigoso aqui no Bosque de Pinheiros Acertar, aceitar tarefa aqui E partir para lá Nós estamos bem simples, galera, ó. Pra você ver, uma pessoa inicial consegue fazer tranquilamente. Nós estamos aqui com a cenourinha, uma pistola, uma glockzinha montada. Mas, né, você não precisa estar com essa glock montada, né? Você pode estar com uma glock mais simples também, que dá para fazer tranquilo. E um taquinho montado, mas aí você pode pegar um facão que dá até mais dano que esse taquinho meu aqui, beleza? Vamos lá, roupinha comum, né? Coisa básica. Vamos lá. Acho que nível intermediário e para iniciante, você já consegue... Os itens que eu estou usando, sem as modificações, é claro, as modificações é um pouco mais difícil de fazer Foi bosque de pinheiros, né? Caraca, eu esqueci Deixa eu voltar lá, <risos> explicando as coisas a vocês aqui, esqueci onde era, cara Deixa eu ver aqui, bosque de pinheiros, exatamente, partiu Partiu bosque de pinheiros Bom, já chegamos aqui no bosque de pinheiros. Agora vamos atrás desse cara. Deixa eu só acabar com esse cara aqui. Ué, o meu especial não foi. Ah, agora foi. Porque esse especial de sangramento, né? A habilidade ali de sangramento mais o cachorro mata eles muito rápido, mano. É muito bom. Bom mesmo. Bora atrás do cara. Provavelmente ele vai estar tá armado, né? Eu já tô com a Glock ali já no esquema. Ah, não carregou a habilidade ainda. Eu gosto de bater com a habilidade porque aí eu dou uma só. Se eu bater sem a habilidade, eu vou ter que dar mais uma porrada nele. Deixa eu ver o que tem aqui. Lembrando galera, se você for iniciante, eu não vou lutear o local, né? Eu vou no máximo abrir os baús aqui. Mas se você for in... O cara tá de 12, mano. O cara tá de 12, mano. Então lembrando galera, se você for iniciante, você luteia, você vai fazer as tarefas, vem já vem preparado lá para dar uma luteada, pega os itens, recurso, planta, pedra, né? Fibra vegetal aqui, madeira, pedra. Pega de tudo aí, porque pra vocês faz mais falta. E aquilo, você dá uma economizada na energia, você já tá gastando energia para ter que vir aqui, né? Aí você já aproveita e farma, entendeu? Eu não vou porque eu já tô bem upado, eu não tenho necessidade. Quero adiantar aqui já um pouco o vídeo para vocês, ok? Então eu vou direto lá. Outra coisa, para quem não sabe, né? Vou dar uma parada aqui no mapa. Eu ia cortar, mas eu dei uma parada aqui para mostrar. De repente, cara, é iniciante, cara, não manha. Para quem não sabe, você não conhece o nome do, dos locais, você clica em cima. Vai aparecer a floresta de pinheiros, né? Ó, posto de gasolina, ok? Ó, por exemplo, Aqui onde eu tô, não consigo clicar, mas o nome tá bem aqui embaixo a bosque de pinheiros, correto? Aí é só você clicar em cima do local que você vai conseguir ver o nome. Bora voltar lá no bar. Bom, chegamos aqui no bar, bora direto lá para nossa quadro de tarefas lá. A gente tá pegando aqui a nova tarefa. Cadê? Vamos concluir essa daqui logo. Deixa eu receber. Patrulha noturna, paredes de calcário. Aceitar tarefa. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu já conseguiu upar isso aqui, cara. Muito bom. Muito bom. Para quem não sabe, você upando esse galpão aqui. Você tem direito a ganhar. Escolher dois itens. Toda vez que a essa caixa que ela chega aqui no destino, final dela, você tem direito de escolher um item, correto? Toda vez agora que ela chegar ali no destino final, por eu ter upado, eu vou conseguir escolher dois itens da caixa. E assim consecutivamente, você vai upando, você vai conseguindo escolher dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza, bora lá para paredes de calcário. Chegamos aqui na parede de calcário, bora atrás dos caras, mano. Deixa eu dar uma habilidade em você logo. Lembrando, eu tô com os itens mais comuns aqui, né, Para você que foi iniciante, você saber que você consegue fazer as missões tranquilamente, né. As missões do segundo caso. As duas primeiras não é, é claro que elas não se repetem para todo mundo, correto? Mas as minhas duas primeiras missões foram difíceis. Foram tudo na, nas áreas vermelhas. E tinha os caras armados. Né? Foi bem difícil. Tem uma que é até muito boa. Não tinha os caras armados. Que era para matar caçar lobo. E deu muito lobo. Eu consegui farmar 20 corinhos. Só com os lobos da missão Mano, deu muito, muito lobo Sim, Mas você tem que estar tá armado para você conseguir fazer É claro, tranquilo Eu acho que já eram eles Por isso que eu puxei logo a Glock É bom você ir bem armado Porque tem muito lobo E se você bobear, você toma muito dano consecutivo Mas apesar que o cara que fica lá, ele te ajuda Ele tem uma... É até aquele cara, o, o maluco do bar Vocês sabem o, o carinho do bar lá? O, o principal da... do evento? Então, até ele eu esqueci de gravar na hora, eu tava jogando de madrugada, não tinha nada pra fazer. Eu falei, pô, eu vou jogar. Aí eu falei, pô, podia ter gravado. Aí já era, já tinha, já tinha feito. Inclusive, o primeiro caso ali, eu fiz a primeira missão primeira, do primeiro caso ali e não gravei também. Ah, ele devia ter dado habilidade, porque aí eu já matava ele. Esses locais, vermelho e, e, e amarelo, eles deveriam dar. Equipamentos lá pra você poder upar, né? As novas ferramentas pra você poder upar o galpão lá, né? Porque é chato que você só consegue em um local. E é muito difícil. Tipo, você chegar lá, você pega no máximo 5, 6 pecinhas. Até você fazer 20. Até a hora que dropa uma pecinha. Né? Que isso? Que isso? Doido, que é você doido? Ele tá recuperando HP ou... Ah, não, foi eu. Mata esse cara, mata esse cara Caraca, mané Parece que não esperava não, hein, família Nice, nice, nice Já foi Ah, um mini boss aqui, cara Tem um mini boss aqui, cara oh. Bom, beleza Matamos aqui o mini boss aqui, o doido Bora voltar lá agora Concluir a missão já chegamos aqui no bar. Agora é só nós irmos lá e completarmos a missão. Beleza? A tarefinha, né? Chegamos aqui. E completar a tarefa. Deixa eu ver se já deu para dar uma opada no passo Deu para dar uma opada no passe aqui, hein? Aí conseguimos aqui um corinho. Vamos pegar. Já já nós vamos pegar aqui a mochila. Level 30. Não hum, curti muito essa mochila não, né? Enfim. Então o vídeo é esse galera, espero que vocês tenham gostado Mano, desce o dedo no like Ajuda a compartilhar que é muito importante Não deixe de seguir também nosso Instagram Nós temos live todos os dias no Facebook Também, né? o nosso Facebook Tá logo ali no canal, clica lá, dá uma olhada Lá tem live todo dia lá, cola lá Que é sensacional, muito obrigado a todos Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e fui